Olha que loucura, achei aqui. O Datafolha diz que 11 milhões de brasileiros acham que a Terra é plana. Cara, 11 milhões, cara? 11 milhões, cara. Tá impressionado, meu sério. Eu não, também, mas... tá vendo aí qual é? Quantos, quantos brasileiros tem? 250 milhões de brasileiros tem? É, é. 220 mais 220? ou menos. 220? Então, tá bom, é, é 11. 0,5%. Ah, mas se você considerar 220, deve ter, sei lá, 40, 50 que são crianças, adolescentes? Não, mas 0,5%. É baixíssimo percentual. Adulta... É, mas é muito, né? Eu Não, acho Desculpa, 11 é milhões, muito. perdão. 11 milhões é 5%. Então, desculpa. milhões, né? É, 5%. é então. Muita coisa. Então, 5% foi 220, mas se você desconsiderar as crianças, aí já começa a dar até um pouco mais da, da população adulta cara, loucura, hein, não imaginava que essa, eu acabei de falar, agora há pouco, pra mim era coisa de milhares, não chegava nem um milhão. 11 milhões, 5% é. Por Maluquice, a... né. Então, eu, eu também tava vendo aqui, cara, que esse encontro aí, né, a, a, foi, foi a Flatcom, ela foi feita às escondidas também, eles não divulgaram eles com medo, né? o local, né, eles estavam com medo de, de represália, merda. né. Deu merda, eles falaram. Ah. Deu merda aí parece que uma, Eles foram numa escola De freiras Mas assim, a escola só tava cedendo O espaço é verdade. É Tava verdade. cedendo assim Parece que começou a dar repercussão Não porque é de freira, porque é católico ou não Porque tem nada a ver uma coisa com a outra Mas parece que começou a dar muita repercussão pro colégio E aí tiveram que cancelar Mas assim Você aí, que não é terraplanista E que fez isso aí você é uma puta de um babaca também. Deixa os caras se juntar pra falar do bagulho que eles quiserem. Vocês ficam aí se juntando pra falar de Harry Potter, pra falar do Senhor dos Anéis, fantasiar. Deixa os caras fazer a conferência deles lá, se encher o saco também, né? Puta saco também isso aí. Coit Agora eu vou ter um pouco de tempo pra pedir. Os pô, Eles não estão prejudicando ninguém. Exato, porra, mano. Vocês querem acreditar nisso? Pô, aí Exato. vocês vão lá, vocês ferram os caras, Os caras têm que fazer um evento que eles não podem. nem Eles nem, eles nem, eles nem falaram, né, Adriano? Ó, no dia a gente não. vai mandar uma mensagem para quem tá inscrito. Foi, no grupo deles. Cara, eles não precisariam ter feito isso, sabe? Você aí que não é terraplanista, você fez... se você participou de algo disso aí, você pensa dessa forma, e se tiver um evento desse, eu vou lá ferrar. Você é um idiota. Deve os cara, cara, eu fazer penso um assim, eu, eu concordo com você, Alço, no sentido assim, cara, por mais idiota que seja a teoria que as pessoas acreditem, né? Se não tá fazendo mal pra ninguém, os caras tão se reunindo, que nem o Elcio falou. Você vai lá, põe seu cosplay, né? Se veste aí Eles do que quiser. Isso tem o direito deles. Né? Cara, todos têm o um direito pra acreditarem no que querem a partir do momento que não está ferindo o meu direito, né? Acho que é, todos têm o um direito, né? Não, não ferindo o outro, não fazendo nada de mal. Agora, cara, o cara quer falar, o cara quer acreditar, o cara quer se reunir, fazer uma conferência. Cara, vai lá, tá fazendo bem, cara? Pô. Eu não vou. Exato. É Eu exatamente. não vou. Deixa Eu o cara aí, né? cara. Eu acho que e, todos assim, têm a liberdade e, de acreditar é crença, no que quer. É crença. É a mesma coisa que você começar agora a, a questionar um budista. E falar, não Sim. não vai ter nada de budismo porque isso não existe. É a crença dos caras. Os budistas, por exemplo, não fazem mal a ninguém. É, é a mesma coisa com religião. É a mesma coisa com coisa que você já crença. E aí eu gosto do caderno o falou, não tá fazendo mal pra ninguém? Qual o problema? Puta, os caras Puta, são muito cara, são né? sempre é sempre algum tipo de intolerância, né? Não precisa ter é, essa intolerância. Não precisa, pô, pros caras não ter que divulgar o bagulho, ter que divulgar só no dia. Pô, deve ter sido uns caras muito babaca que foi lá falar merda, entendeu? Eu tenho um pouco de empatia também com os caras. Não precisava, entendeu? Os caras querem fazer a conferência. É, eu deixa eu isso não fazer, acredito hein? na teoria, mas eu tenho total apoio. Eu apoio, né, é, e quer fazer a reunião, deixa fazer, o problema é... Quer é conversar, é quer em programa, é. quer fazer seus testes, cara, faz, não tá fazendo mal pra ninguém. É, às vezes você vai passar uma vergonha, mas assim, vergonha é muito mais da pessoa, né, você vê o pessoal falando, Danilo Gentili, eles foram numa boa. É, eu... é e o Danilo e Gentili foi super gente eu boa também. com eles e o cara foi... Teve uma hora lá que o Roger meio que pegou pilha lá e o Danilo já cortou e falou, não... É. Não, não trouxemos cara aqui para humilhar ou para zoar, tanto é. que a gente aqui Você também sabe, não, aí, quer, não quer fazer esse vídeo achei aqui legal também, isso aí igual, dele, cara. Um, aqui não está querendo humilhar ninguém, a gente está dando muito a nossa visão, não. né, a gente é. Isso é bem interessante o que os programas fazem, né, por exemplo, o, o, o, prova, provavelmente eles devem dar uma, uma combinada nisso antes, por exemplo, Tem no caso ter. dele, a gente, ele foi o Roger, que é o cara que vai lá para fazer o embate, e eu lembro quando os caras foram no pânico também. O pânico foi o Sami. O Sami. Ele, ele pegou, pegou um avião, o avião lá, de, né? De, de, Me o a régua avião dele. E, e, e, e ele fica puto, ele você não né, De uma pergunta. cidade outra e tal. É, você não respondeu nada. E aí, minha aí o, o Emílio fica, não, não, não, mas peraí. Não, aí os caras, até uma hora que eles falaram assim: não, mas se a Terra gira, sei lá, quantos mil quilômetros por hora, como é que a gente não sente isso e não sei o quê? Teoria é, da eu, relatividade. Eu, eu assim, Estudem isso aí que vocês vão entender. Cara, não, isso aí tem a ver com... teoria é, da velocidade relativa. É, é igual quando você está no metrô. Quando você está andando no você está no carro, se não tiver aceleração. O melhor exemplo é o metrô. Quando você está no metrô, a velocidade é relativa ao observador. Se alguém que está de fora é. é tá é. é tá é. te olha, você tá é assim, rápido. Você andando. Você dentro, qual é a sua velocidade relativa dentro do trem, é zero, é a mesma coisa é com o planeta, a gravidade puxa a gente, então se o planeta estiver girando a 1 bilhão de quilômetros por hora, a gente a gente não vai vai, óbvio, óbvio que a gente, nessa verdade que eu falei brincando, a gente vai sentir, mas é como se a gente tiver... Não, mas se retorno. for constante, se for constante você não vai sentir, de repente, você vai no sentir nosso a corpo. Aceleração, né? Né? É, sente a aceleração. É, sente a aceleração isso, mas isso aqui é que é engraçado, né? Ah, mas se o avião tá lá, por que ele só não sobe e fica parado? Tá bom. Se o avião conseguir subir numa distância que a gravidade pare de afetar ele, ele vai conseguir fazer exatamente isso. Né? Mas assim, qual é essa, essa altura? É, o, o, o que eu achei legal é que aí, quando os caras falaram que, que girava, aí o Emílio falou assim, não, gira pra caralho, você é louco, gira muito rápido. É, a galera aqui Ele não para é um apresentador, ter pai, tem que entrar na brincadeira na. O, o Emílio e o Daniel Gentili Eles são os apresentadores Eles têm que conduzir então Eles não podem eles ter partido Eles têm que fazer o bagulho ficar flat Então você começa Por com um lado eles puxam para o lado você começa para com um lado ele puxa para o é. outro Começa da treta não, do pânico Você não respondeu a minha pergunta Aí o Emílio não, o Paulo Pera aí, calma, tal. Ah, Mas o Emílio ele vai colocando pilha, ele, ele vai colo... né? é claro, colocando lenha é ali, ali. Ele, ele a vai cor, bater é a calma. Bater é, é ele vai colocar, bater no cara. Ele parando é... sopra. O cara é um gênio, né, cara? cara... Ele é um gênio. O é, o cara é... Como, é, como eles falam, é o Silvio Santos forma. do Rádio, né? Ele é, o Emílio é foda. O cara é, o cara é bom. É